A gente estava sempre pensando numa ideia de criar uma instituição ligada à memória da obra de Paulo Freire, sobretudo à memória da trajetória da pedagogia do oprimido. Estou diante de um grande desafio. Mestres do amanhã, fazedores do futuro.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 Y bueno, si seguimos caminando, juntos, juntos, juntos, juntos, pues juntos, <risas> juntos, juntos.